bom na parte de pintura se a gente vem aqui nos triângulos a gente pode é, mudar a cor como a gente vê os triângulos só que no jogo pode observar aqui nas cores que não tem como a gente mexer nisso só tem como mexer nas rodas eu não vou adicionar uma nova cor para mexer nas rodas mas tem aqui as barrinhas para mexer na roda né para a gente fazer que o carro seja é, qualquer cor do carro seja modificável dentro do jogo, a gente tem que mudar é, o nome do mapeamento. O mais comum, o mais padrão, é o M1 Body. Body, você pode mudar para qualquer outro nome. Então, eu posso colocar aqui Lataria. O que importa mesmo é só esse prefixo M1 Underline. Vocês podem ver aqui, ó. As cores customizáveis no manual da LFS ele Já fala aqui sobre as cores, né? O M1 top, ele está se referindo ao M1 Só que do teto do carro e do capô Mas esse, esse, essa parte top, do M1 underline top é, Pode ser qualquer outra coisa O que importa realmente é só esse prefixo M1 underline lataria Botei amarelo aqui e aí a gente vem aqui nas cores e olha só, ele tá pintável agora. Se eu dar aqui o nome eu só e aqui tirar o m Underline, já perco a possibilidade de mudar a cor aqui. Então, vamos voltar aqui M1 Underline Lataria. Lembrando que para mudar o nome de algum mapeamento que já foi criado, é só você clicar com o botão direito, beleza? E vocês escrevem o nome aqui esses aqui, olha só. Vocês já podem mudar a cor do carro. E dentro do jogo é a mesma coisa. Ele vai ter lá essa mesma opção única aqui para mudar a cor. Uh, agora a gente tem o C1. Tem o D1 e o E1. Essas aqui são cópias do, do M. Então, veja bem. A gente tem o M1. Aí o C1 é uma cópia. O D1 é uma cópia só que mais escura, então vamos lá, vamos fazer a porta ser mais escura. Vou selecionar aqui a porta do A ao invés do M1, a gente vai colocar D1. E a gente seleciona a porta aqui de novo, bota aqui no D1, olha só, ela está mais escura. O resto do carro. D1 aqui, ó. D1, Bateria. Olha só, ela está mais escura do que o restante do carro. Se a gente vier aqui, ela sempre vai estar tá mais escura. Então, olha só. O carro está cinza, a porta está um cinza mais escuro. O carro está azul, a porta está um azul mais escuro. E no caso do D1, vai ser sempre assim. Agora, eu quero fazer... É esse paralama aqui da frente Ficar mais escuro do que a porta ainda Aí a gente usa o E1 Que é uma, uma cópia mais escura ainda Opa, um salve pro Notoiro que entrou aí na live para aprender a fazer uma, uns, uns mods aí pra LFS Bom, voltando A gente tem o E1 Que é uma cópia mais escura ainda que o E1 Então a gente vem aqui Ao invés de M1, a gente coloca E1 lataria e aí seleciona aí os triângulos, olha só. Então, o carro inteiro ele está num azul, a porta está num azul mais escuro e o paralama está num azul mais escuro ainda. Isso se mantém aqui, então, se eu mudar aqui, sei lá, colocar esse, esse tom aqua aqui, sempre vai estar tá mais escuro. A porta aqui sendo D1 e para paralama sendo o. E lógico, tem o C1 aqui, que ele é só uma cópia que não muda a cor. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o capô no C1. Botou C1. E olha só, ele não muda a cor, ele fica na mesma cor, porque ele é só uma cópia. É simplesmente uma cópia. Então, tem essa atribuição de deixar mais escura. Uh, outra coisa também é que não existe só o 1 aqui, ele vai do 1 ao 4, então tem o M1, M2, M3 M4. Como eu já estou aqui com os 3 aqui diferentes selecionados, então eu vou fazer o seguinte. Acabou, ah, eu vou colocar M2, então eu tenho agora a opção aqui de colocar ele de uma cor diferente. Uh... Para a lama ali eu vou colocar M3, então ele vai ter a opção de colocar uma outra cor diferente. E aqui M4 para porta. Opa, sem querer. 4 para a porta. E olha só, apareceu 4. Na real, apareceu três opções, né? Então são quatro ao todo aqui. Ó, o capô. Aqui no M2. M3 aqui. Para a lama. E o M4 aqui, a porta. Então você tem quatro opções aí para a lataria. Para escolher a cor que você quiser. Apenas mudando aqui o prefixo. Lógico. Nesses, no M2 também tem a cópia mais escura. No M3 também tem as cópias mais escuras. E M4 também tem. Então eu posso, por exemplo, aqui na maçaneta. Eu posso colocar a maçaneta sendo é, M4, na real D4, ah, D4, lataria, peraí, D4, lataria, e aí ele vira um amarelo mais escuro, olha só. Eu posso mudar a cor dele aqui, e a maçaneta sempre vai estar tá mais escura, porque ela é uma cópia escura, obviamente. Ou então eu posso colocar E aqui também, deixar ela mais escura ainda. Olha só. Então todos os M's, ele, eles vão ter cópias, vão ter cópias escuras então, e vão ter cópias mais escuras, né? Que é esse M1 main, C1, T1 e E1. E que ele até fala, né? Claro, pode selecionar essa cor. Uma cópia direta do M1, uma cópia escura mais do M1 e uma cópia mais escura ainda do M1. Beleza? Então aqui são essas cores, vamos até colocar ele aqui no LFS para a gente ver. Olha só. Está aqui as quatro cores disponíveis para a gente mudar.